para colocar nas forminhas. Ah, lembrei de uma história muito boa dos anos 90. Opa, lembro, mano, tá aí. Era, era aniversário, não lembro de quem. E minha avó foi fazer brigadeiro. Minha avó, minha tia, minha, minha, minha prima, né? E eu era criancinha. E aí, meu, minha avó fazendo... Minha tia minha avó fazendo brigadeiro, mano. Criança, boa vontade de comer um brigadeiro, né? Aí eu vou contar a minha visão, depois eu vou explicar o que aconteceu na verdade. eu tava lá, vendo fazer brigadeiro. Aí eu falei, ô, vó, que hora vai começar a festa? Minha avó, mano, xodó da minha avó, né? Não, vai começar Ah, avó, era tanto um brigadeiro Tá bom, meu amor, vai lá, pega um brigadeiro Aí eu fui lá na bancada Na bandeja de brigadeiro Um monte de brigadeiro e tinha um Desse tamanho Aí eu criança, né? É esse que eu vou pegar De repente, quando eu mordo o um brigadeiro Me vê uma ardência Começa a arder minha boca Começa a... Avó, avó! Ai meu Deus, meu menino, você pegou esse brigadeiro maior? Eu falei, eu peguei, que eu queria comer, já tem que esperar até a festa. Eu peguei o maior. Aí o que aconteceu na realidade? Minha avó, minha tia e minha prima, quando foram fazer o brigadeiro, falaram assim: vamos ver quem é o mais zoião. Pegaram a pimenta que minha avó tinha lá no quintal, que é aquela malagueta, meteu no meio e colocou. Ah. Quem foi o zoião? Foi bem queridinho da vovó é, que foi. eles zoaram, né? Foi bem eu. Puta, aí minha a avó, coitado, coitado. Aí minha cara. avó com remorso, porque era tipo, Nossa, aquele indivíduo da minha boca. Da boca. Mas assim, não foi na maldade. A gente era criança. Ah, Não, não foi na maldade. Não foi na maldade, porque assim, eu ia poder comer um brigadeiro, eu tinha que esperar de noite. Aí eu ouvi um brigadeirão, eu era criança, eu falei, ah... Pô, esse aqui tá não, maior. Não, a, a sua não foi, mas né? Pô, cara, essa não. falta de filtro dos anos 90 é bom demais, Não, né, cara? mano, ela foi se foda. foda. Metendo uma pimenta malagueta e que se foda que corre pra pegar o zoião. Aí o zoião foi eu que era criancinha. Aí minha avó ficou bom. Quem que vai pegar o, o, o brigadeiro? As crianças, porra. Não é? É pra ferrar criança, por quê? Não, Não, não tinha época também... Mas... Tinha uma época, você lembra, é que eu não posso falar o nome da tia aqui, não sei se vai comprometer, mas tinha uma tia nossa aí que fazia uns pirulitos de pinto, lembra disso? Chocolate de pinto. Tá, tinha forminha de pinto? Forminha é. de pinto, né? Nossa, mano. Vendia, feliz, cara, hein? vendia na paz, Vendia na pasta. Não, e tinha vender, é, Não, e tinha é, recheio de leite condensado ainda. <risos> <risos> Agora, vamos falar de assuntos tenso Quando vocês eram... Vocês já eram mais adultos do que eu nos anos 90, né? Mas o cê... que, que vocês tinham medo nessa época aí? Eu não falei o nome da tia, tá? Tudo bem. O que, cê... que vocês tinham medo? Não, aí? cara, pra mim o que marcou nos anos 90 foi Exorcista, né, bicho? Exorcista? Ah. Nossa, eu não o quando era criança, exorcista? não. Eu assistir... Ah, você assistiu hoje, exorcista. você pegou um cagaço. ó oh, Eu cara, assisti uma filme... vez, a gente ah, Tem casa. várias lendas que envolvem esse filme aí, né? Morreu, gente Morreu, ficou louco. mal, é. Ixi, mano, a Cara, uma história uma pesada. vez, ó, passou na TV, era tipo, ah, acho que era um sábado, tipo, sei lá, Supercine, alguma coisa assim. Aí tava eu, um amigo meu, é, minha mãe, eu não lembro se o Marcelo tava acordado também. Aí, aí tipo assim, ah, super Supercine, Exorcista. Aí a gente falou, pô, e aí? Aí falou assim, ó. Aí o irmão começa com outro, né? Vai? É. Você não é macho? Assiste aí. Assiste não, aí. mas foi bem assim, né? Fala, assim, ah, aí, a gente, aí teve. Cara, a gente teve que fazer um pacto pra assistir o filme. para assim, ó. Vamos assistir, mas ninguém vai dormir. Todo mundo vai ficar <risos> até o final. E vai assistir até o final. Oh, parecia que você tá fazendo um o um pacto com o capeta, que né? Sangue, né? né? Vamos é. Lá. Sangue, é. Cara, e foi. E aí todo mundo assistiu até o final, mas. Ninguém dormiu mesmo. Ninguém vai, dia, não né? vai dormir, não dormiu mesmo. Não dormiu não? É, Cara, pesado, hein? Vocês já eram mais é um velhos, vocês iam, iam ter medo disso. Eu tinha um puta de um cagar. vocês lembram do rá E Tinha o Professor Tibúrcio, que era o Marcelo Taz. Puta Sim. merda, Sim. quando aquele filho da puta daquele Professor Tibúrcio... Olá, Olá. classe, nossa, minha mãe... Fala... Eu, eu não lembro de eu falar... pular, uma... Caramba, eu lembro que eu tinha véio. medo, Sério? mas a mãe falava que eu pulava sofá de medo do professor Tiburcio. Você é, sair, professor a Tiburcio. Roxa, né? Era ele era tudo na coroa. A irmã assim, né? fazia não uma cara palhaço, assim. Cara. O paiasso O ah, lá, não assim. é meio de palhaço. Palhaço é pra animar a criança né. É, então mas o professor Tiburcio era foda ele.